aqui a malta do aço, olha o que é que a gente está hoje outra vez, aqui com o Amigo Rui! Olha, estamos com o Amigo Rui num rebote, vai vazio ainda, não é? É, é, é sinal que vamos fechar um novo carro, não é? Mais um carro para o Yuri. De desta vez não cometi o mesmo erro de vir a andar, para não matar mais um. Mas estamos a ir buscar, eu fui ver o carro de manhã, desta vez fiz as coisas como deve ser. Fui ver o carro de manhã, liguei aqui para o Amigo Rui, vocês façam uma coisa. Guardem o contacto deste homem no telefone, eu vou deixar na descrição mais uma vez. Vocês nunca sabem quando é que vão baixar um carro, um bom negócio e vão precisar do um homem. Mas não pode de manhã, mas de erras como à tarde. Estamos a ir lá agora à tarde pescar o carro. Mesmo ao, Mesmo ao final do dia. Portanto, agora estamos a caminho, não é? Estamos a caminho, estamos a, vamos agora passar a ponte 25 de abril, vamos pescar o carro. Possivelmente eu vou conseguir fazer ali uns takezinhos. Mas mostrar-vos o carro ao pormenor, se calhar só amanhã, porque quando a gente estiver a voltar isto já vai estar luzco-fusco e as câmaras à noite não filmam grande coisa. Mas sim, para vocês vai ser o take já a seguir, para mim se calhar vai ser no dia a seguir é que eu vou filmar o, o carro ao pormenor. Mas fiquem por aí, a gente estamos a caminho ali de Lisboa, vamos buscar um novo carro para o canal, é um carrinho genuinamente de uma senhora, verdade, há aqueles negócios que são das senhoras e que anda ao filho que é atrevido, mas não. É um carrinho com 125 mil km reais. Uh, pronto, eu não vos vou dizer já tudo. Vamos filmar agora aí buscar o carro e depois eu logo vos mostro o carro mais ao pormenor, mas fiquem por aí. Migo chaves mais um. Mais um. As chaves mais um, já temos substituto para o GT. E esta é uma perda. <risos> ah, este é bom, este, este, este gajo também gosta da, da marca e dos modelos que a gente vai buscar agora. É um PSA, Zitová, só para introdução é um PSA, Zitová, mas fiquei bonito, vamos agora rebocar o carro e não me percam, não me perco e apontem o, o número do número do homem, às vezes dá jeito, vai, bora lá buscar o, o PSA Amigo Rui, podes roubar o. A primeira És a primeira o primeiro a conduzi-lo, bem, já que estamos aqui ao pé da máquina, vai ser este aqui, com o amigo Rui, vai conduzi-lo o primeiro que eu, ainda não andei nele, já vais ser tu a conduzi-lo. Ah, não quis entrar porque é que como contado. Está a revelar aqui uma nova máquina Oh, ver se pega! Ai, a grande venda volta! Pega! Bora, oh, a primeira companhia. Vamos embora! Vamos embora! O Olha é o aspecto? a ah, da pecinha! Dizer, não, é a de... Este conseguimos um pouco aí em cima andar! Olha para isto, isso é só um relógio companheiro. Para a primeira impressão, o que é que achas? Parece calma. Bom achadinho? Acho que sim. Deste é <risos> já não se vê muito. <risos> este, este é, é meu! <risos> Tudo tudo a orinol, não tem cá mocadas, não tem assim nada. Top! Top. Vais amarrá-lo? Amarra aí, baixo. Mete-se Mete uma capita. E vamos nós malta, já que o homem já carregou aqui a palha para esta pecinha, já vai aqui atrás, vamos a caminho desta vez, desta vez não vamos a caminho da HR Garage que o Hugo Rosa já me disse que eu não posso lá levar nenhum carro nos próximos tempos, que ele já está farto de mim dos meus carros. Portanto, este agora eu vou guardá-lo lá comigo em minha casa, vou limpar, vou dar-lhe um cheirinho, pô um bocadinho mais a brilhar, se bem que esta tinta já não vai lá com lavagens, né? vai ter que levar mesmo tinta, mas vai ficar comigo. Agora, como vocês estão a ver, está um bocadinho já a ficar hoje usco fosco, já está a ficar aqui meio escuro, está um dia chuvoso, eu vou deixar se calhar passar o dia, vou fazer a barbinha, né? para amanhã fazer um vídeo mais, como deve ser, e se calhar amanhã, para vocês vai ser já de seguida, mas para mim vai ser amanhã, vou vos mostrar o carro ao pormenor, interior, exterior, motor, mal, essas coisas todas, e contar-vos um bocadinho como é que se procedeu esta compra, e há de devida, recolha aqui com o amigo, com o amigo mas já vai a caminho, já vai a caminho. <risos> Mete para trás mesmo. o outro dia e já temos aqui o nosso XSI pois bem, a máquina nova é um 106 XSI desculpem lá aqui a desarrumação, mas é que eu acabei de receber panelas isto é tudo para enviar então está aqui um bocado bagunçado mas vamos ao que interessa temos aqui um 106 XSI coisinha mal, aqui temos um aqui temos a garagem onde? ali está o Moegue e aqui está o Del Soleil mas este hoje não interessa todas as atenções estão aqui para o nosso XSI, pois é malta, um XSI MK1, completamente original, com 125 mil km, 100% original, sem nada modificado, alavanca de mudanças, os banquezinhos tem aqui um gastozito que eu vou arranjar, mas é só o mesmo aqui, porque aqui, onde eles costumam montar todos rotos, não estão nada, nada, nada, tão impecáveis, tão novos, novos, novos, a pintura pronto, a pintura é que está aquela desgraça não é? A pintura é a original do carro nunca foi pintado temos aqui a pintura de fábrica os logozinhos também todos originais não foram mudados, é tudo original vou vos mostrar aqui olhem para esta malinha olhem para esta malinha o carrinho todo direitinho 100% original que é uma pecinha linda vou vos aqui só mostrar a mecânica para vocês confirmarem que ele está mesmo pecinha a tinta é que está mesmo malta está mesmo uma desgraça está mesmo uma desgraça mas vou mostrar aqui a mecânica olhem lá tudo original tampinha da bateria que só a tampa da bateria vale mais que o carro tudo original, impecável! Como eu vos estava a dizer, está tudo original, não tem aqui nada modificado, não tem filtros de caixa, não tem rigorosamente nenhum tipo de modificação, está mesmo 100%, 100%. Entra aqui dentro, está aqui a chavinha dentro, temos aqui a chavinha, Vou dar aqui a volta à chave, e está aqui o gajo a trabalhar, que é uma beleza! Tem é o típico de trabalhar ruidoso! XSI, quem conhece o XSI sabe que eles trabalham assim meio, meio um pouco mais ruidoso que os sacos os sacos são um bocadinho mais, os sacos são um bocadinho mais silenciosos mas quem conhece o XSI sabe que eles são assim um bocadinho mais barulhentos está com o trabalhar completamente normal com o XSI original voltando aqui dentro, quero ouvir uns bafitos só bem o gajo, olha vou isto <risos> Está a top, o nosso XSI! E agora eu pergunto a vocês, pau Eur, mas onde é que desencantaste esse XSI? Pois é malta, eu estava a navegar pelo LX e, e foi a pessoa a pôr este anúncio e eu a, a abri-lo. O preço agradou-me, os quilómetros agradou-me, fiquei um bocado desconfiado. Bem, tão original, tão poucos quilómetros, isto é treta. Liguei, atendeu-me o senhor, não era velho, mas também não era novo, já era aquele senhor, já pronto já com uma idade já respeitosa e a conversa era típica de uma pessoa assim mais séria mais mais homem não daqueles pontos pintas está original e tal e coisa não parecia uma coisa mais séria fiquei de ir lá a ver o carro fui ver o carro assim para ver o carro comprei-o logo porque o carro neste estado com estes quilómetros com uma dona o carro era de uma senhora uma dona fazia cerca de 15 20 quilómetros por dia e a história não é daquelas histórias ou me enganaram muito bem, ou isto bate tudo certo, porque o carro está mesmo direitinho. Eu ainda não andei muito nele, dei só aqui umas voltinhas aqui ao meu corteirão. Não faz ruídos, não faz tec-tecs, não faz parasitas, nada. O carro está mesmo, mesmo direitinho. E agora o que é que a gente vai fazer com ele? O senhor disse-me para antes de eu andar com ele rever aqui o circuito de refrigeração, porque segundo ele está aqui ou um entupimento ou alguma coisa, porque o carro não dá a sofagem para o quente, Uh, eu sinto aqui os tubos, não os sinto a fazer a circulação certa e pá, vamos ver o que é que se passa em princípio não tem nenhum toque na junta mas se tiver um toque na junta de cabeça vamos trocar a junta de cabeça e, digamos em bom português este carro ter um toque na junta não é descabido que estas juntas de origem são muito um fraquinhas e o carro como está todo original nunca foi mexido poderá ter a junta já velha uh, se tiver tocamos, se não tiver vemos o que é que se passa e vamos fazer um conteúdo de recuperar este XSI vamos ver o que é que ele precisa Portanto agora vocês não percam os próximos episódios, vamos fazer umas coisinhas neste carro, um quadradão, um 106 quadradão, mas acho que vai ser um conteúdo giro e um conteúdo que por acaso vocês já mandavam a pedir há algum tempo para fazer um XSI ou um Rally versão MK1. Vocês pedem, se eu conseguir eu trago. Aqui está ele e vamos trabalhar nele. Malta, na descrição está as minhas redes sociais, está as plataformas de apoio, se vocês quiserem apoiar estes conteúdos, está lá tudo, como é que vocês fazem, como é que ajudam, está todas as minhas redes sociais, para entrarem em contato, mandar mensagem, etc, sigam tudo ao máximo, que agora temos mais um para trabalhar. Vai, fiquem bem, espero que tenham gostado deste achado, não foi um abandonado, mas foi um achado. Um grande abraço e um grande...